Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você neste momento algumas palavras importantíssimas embasadas na Palavra de Deus Talvez em algum momento da sua vida alguém chegou ao seu lado e falou assim oh, Conte comigo, eu estou aqui para o que der e o que vier Como é bom realmente ouvir estas palavras Nós precisamos ouvir sempre estas palavras Muitas vezes, palavras como essas não chegam para nós de alguém humano mas da Bíblia eu tenho certeza que você pode contar, que sempre ouvirá vamos aqui a palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 41 e o verso 10 que diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel que palavras profundas, que palavras que realmente tocam o nosso coração Deus nos falando que sempre estará conosco ele é fiel. Ele nos ajudará em todos os momentos de nossa vida. Que certeza abençoada que nós temos através aqui da promessa bíblica. E agora você que está sabendo deste texto, que talvez você já ouviu em outro momento da sua vida, não guarde isso para você. Compartilhe com outras pessoas. Leve esta mensagem de esperança também para outros corações que precisam ouvir estas palavras. Que Deus te abençoe para que esta mensagem possa ser a algo real na sua vida e que você possa levar esta mensagem também para outras pessoas